uh Yeah Onde é que estar? Bate fui te buscar, bebê Bate fui te buscar, bebê Saudade foda de ata. Parte fui te buscar, bebê. Parte fui, fui te buscar, bebê. É. é que eu tô com saudade. Uh -huh. Deu vontade de te ligar. Quando uh -huh. você me sinto à vontade. Vem fazer face time. É. Tenho 5 minutos antes do show começar. É que eu tô com saudade. Uh -huh. Deu vontade de te ligar. Uh -huh. Alô? Você me sinto à vontade. Vem fazer face time. Tenho 5 minutos antes do show começar. Yeah. Do que adianta ter um poste bolado? Do que adianta o camarim tá lotado? Do que adianta meu bolso ter mudado? que okay. você comigo pra gastar do meu lado? Yeah. Todas as drogas tem um gosto amargo. Yeah. Dinheiro e fama, tô vivendo dois lados. dois lados. Meu lifestyle agora é de empresário. Show nessa cidade, oh. mais de yeah. Que você tá Pode fui te buscar, bebê Pode fui te buscar, bebê Saudade foda de aguentar Pode fui te buscar, bebê Pode fui te buscar, bebê É que eu tô com saudade Eu vontade de te ligar com você me sinto à vontade, vem fazer face time. Porque eu tô no corre, não consigo parar É que eu tô com saudade Deu vontade de te ligar Com você me sinto à vontade, vem fazer face time. Tenho 5 minutos, oh aí yeah. deixa o começar yeah. Quando ela chama, deixa eu enxame a cama Prende a primeira dama, tá sai champanhe lá da França, assim ela me ganha Férias e Paris, 100 mil de Supreme Abaixo dona, se assim ninguém explana Fogo nessa planta, baby, vamos além. Fernando de Noronha, em com Copacabana, ou em qualquer quebrada. Você sabe bem, bem, Tá te ligando E aí Como você me sinta à vontade Vem uh -huh. fazer esse time Tenho 5 minutos Deixa o show começar Yeah Oh, oh, oh. Guys 2022 Yeah Do cara Sas